Tá, bom dia galerinha Vamos cá mais um dia, começando mais uma semana E hoje nós estamos aqui testando a jaqueta Tex Kraken Diz ela que é impermeável o teste que eu fiz foi colocar... Eu, eu abri a torneira e botei o braço embaixo da água. Ceguinho. Enfim. Abri a torneira. Coloquei o braço vestido, né? Obviamente, com ela. E aí, deixei embaixo da água. Deixei uns 30 segundos. Não passou nada, ué. Pode ser que seja. Eu só vou acreditar mesmo quando der aquela chuva e aí quando a água cair com, com vontade a gente vai saber se realmente ela é impermeável ou não. Agora que ela esquenta, ela esquenta. Agora até que não, não, não tá tanto, mas ela esquenta. Aí de noite sentiu um calorzinho legal ela, ela, ela é assim, ela é a jaqueta Por dentro tem uma outra Como, como se fosse uma outra jaqueta com um material diferente um material mais, mais macio E eu acredito que esse material interno que deva, que deva ser o, o impermeável Eu pensei em tirar, mas porra, dá um trabalho pra colocar de volta. Ah, deu preguiça. bater uma bad. Cara, a gente não melhora essa gripe, não, é? Porra, essa. Vamos cá, vamos cá. Vamos fazer coisas que não é exemplo pra ninguém, viu? segunda ali não né? era ficar na terceira não agora essa jaqueta dá para sentir que ela ela é bem bem grossa você sente aí que tá protegido e aí nego só abre um pouquinho pro lado vai, vai só só um pouquinho só um pouquinho Vá, vá. Se você não vai colaborar, eu vou. Quer meus métodos. Pra mim isso não é, não é trabalho, não. Pronto. Você é passado. Regra número 1 um do trânsito, não se estresse com o trânsito. Merda acontece, acontece a toda hora. A gente tá aqui pra fazer merda. Assim como... 90% dos que estão aqui. noco fechada, ó. Meu velho ali. Cara, pra quem não assistiu um filme muito bom, recomendo aí Mad Max. Agora recomendo que assistam do começo, do começo começo mesmo. Se você chegar 5 minutos depois que o filme começou, você vai achar que tá pela metade. Lembrei agora dele aqui que, porra, um dia bonito, até um, um, um momento que o cara fala Que belo dia, não é? Hoje é um lindo dia, é um belo dia! Isso, na verdade, está acontecendo é o seguinte: é... tempestade, fogo, explosão. E cai lá dizendo que é um, é um belo dia. A saber, né? o meu aliope vamos ficando fora aqui a ah, cata tá achando que não ia atrás dele <risos> o negócio não nem dá velho nem dá velho eu vou parar por aqui senão a gente ia então é isso aí até o próximo videozinho um abraço pra vocês Beijão, e tchau tchau